Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, olha aqui onde a gente está Foi passado pra mim essa casa, essa lenda, mandaram a localização E uma história, diz que essa casa ela é abandonada há muitos e muitos anos E diz que há mais ou menos um ano e meio Um casal de andarilhos, morador de rua, eh, começou a passar a noite no local E diz que teve uma noite que a mulher acabou falecendo, ela passou mal e faleceu dentro da, da casa e, e esse morador de rua, ele continuou ficando na casa, e ele falava pro pessoal que a casa era assombrada, que ele, a mulher dele, escutava é, é, barulhos, via vultos, e depois de um tempo ele pegou e foi embora. E a casa está abandonada. Vamos entrar para dentro da casa, fazer a exploração, e ver como que ela é pra gente estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural. Ela fica na beira de uma rodovia, essa casa... Pode só ser que tenha alguém ali dentro também Algum outro morador de rua Então vamos dar uma olhada Vamos tomar cuidado Deixa o like, se inscreve no canal E bora para mais uma exploração Bom pessoal, essa é a casa O mato tá tomando conta aqui Dá uma olhada por fora aí primeiro Tem coisa aí dentro, cara Tem móveis aí, cara Será que não tá abandonado? Boa tarde Tem alguém aí? um relógio pessoal não sei se está abandonado não cara parece que tem móveis ali os filhos vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa aí galera Boa tarde. Licença. Ah, cara. Isso aqui poderia ser com os moradores de rua. O casal tava fez isso aqui de cama para eles. Caraca, velho! Olha uma porra! Esse negócio aqui, cara! Faz um. Galera, vamos dar uma olhada ali, porque eu vi lá pela janela fogão, parece que era armário. Não sei se tem alguém aí, tem aquele crucifixo lá, mas ó, não tem lâmpada, não tem lâmpada. Tem alguém aí? Com cimento, ó E aqui não, aqui também, ó, cimento E aqui não, ali Que estranho, cara Ó, aqui a casa que vai estar afundando ó. Galera, ó, então pelo que eu tô entendendo eu Acho que não tem ninguém aqui, mas Aqui é a sala Ali é um quarto, outro quarto E a cozinha Ah, cara, mas tem um colchão aqui, ó Pode ser que os moradores de rua, o casal, eles estavam dormindo aqui, cara. Quer dizer, nem dormir lá, né? Será que tem alguma coisa aí? Pesquisar soma dos ângulos de um, Acho que deve ser alguma coisa de escola. Cara. Caramba, velho, dá, dá a impressão que tem alguém dormindo assim, cara. Olha pessoal que cena. Isso é louco, velho. Tem uns detalhes aqui, parece que foi tocado. E Juro que você fez barulho aqui já. Cara, fez barulho aqui. Galera, dá pra sentir um negócio muito estranho nessa casa aqui, cara. Tô todo arrepiado. Fogão. Não estou aqui para mexer em nada. Galera, dá pra sentir alguma coisa, sabe? É... Olha, eu tô tudo arrepiado, cara. Alguma coisa assim, andando atrás de mim, me perseguindo. E esse tem barulho raspando lá no banheiro, cara. De dia, dia velho. bagulho sinistro, cara. Aqui pode ser que algum outro morador de rua também colocou isso aqui para poder dormir. E aquela cama lá deve ser do, do casal. A mulher deve ter morrido lá na cama, alguma coisa assim. Olha a cena, galera. Caraca, velho. O local aqui é sinistro, hein? Vamos sair aqui da casa aqui, pessoal. Encerrar esse vídeo. É, hoje é a exploração dando reconhecimento. Dá pra sentir que tem alguma coisa aqui nessa casa. Eu vou estar voltando à noite pra poder fazer a, a investigação sobrenatural. Vai ser lá no meu canal principal, que é o Thiago Fracão. Simbora sair dessa casa. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou! Fui!